Se você está no time que ainda não conhece os bitcoins, vamos lá. Bitcoin é uma moeda, como o real, o dólar, o euro, só que virtual. Ela não é emitida por nenhum banco central. É liberada de tempos em tempos por um software central criado há oito anos. O que está acontecendo agora é que essa moeda, que antes circulava só nos meios digitais, agora está entrando no nosso dia a dia. É claro que ninguém carrega bitcoin no bolso, né? Na verdade, a carteira... Fica aqui, no celular. E o pagamento é feito com a ajuda de um aplicativo. Na hora de cobrar pelo Brownie, por exemplo, o aplicativo do comerciante gera um QR Code, que traz informações como o valor e a conta digital para onde irão os bitcoins. O aplicativo do cliente lê e faz o pagamento. Cartão de crédito tem taxa, cartão de débito vai ter uma taxa, é, vale a refeição sempre vai ter uma taxa. E, e, e o bitcoin te isenta de tudo isso. Como você... É o proprietário da transação não incide nenhum tipo de custo financeiro em cima da utilização da moeda. né? Aí você pergunta, mas quanto custa um brownie de R$ 8,00 em bitcoins? 3,68 microbitcoins pela taxa de conversão do dia. Isso em bitcoins é pouco, porque a moeda está valendo muito. Em um ano, o bitcoin se valorizou 133% e tem se mantido em alta, sem muita volatilidade. Uma das explicações é a popularização do uso. A empresa de Rodrigo transforma bitcoins em dinheiro vivo. O valor é definido pela cotação do dia. Hoje o maior volume de, de, de, de negociações no meu, na minha empresa é de fato de pessoas usando ele como um investimento especulativo. Então ele é um investimento de risco, mas há pessoas dispostas a correr esse risco. É, aí o segundo maior volume de pessoas é de fato usando ele como meio de pagamento. O Igor usa moeda digital para pagar prestadores de serviço lá na Índia. Gente que ajuda a manter um aplicativo que ele desenvolveu aqui. O empresário diz que a operação ficou mais fácil e mais barata. Eu faço esse pagamento direto. E tenho aí, então, uma rapidez também de, de pagamento. Eu tenho esse pagamento já direcionado para ele, ele já recebeu, ele sabe que ele pode confiar no meu trabalho, assim como eu posso confiar no trabalho dele.